Olá pessoal, mais um debate no Canadá começando para vocês e hoje eu vim fazer um vídeo que todo mundo tem perguntado bastante aqui nos comentários abaixo sobre as diferenças que eu tenho achado da Austrália e do Canadá, qual melhor para morar, qual que eu tô gostando mais, se eu gosto mais da Austrália, se eu gosto mais do Canadá, se eu quero voltar para Austrália, se eu gostei, eu quero ficar aqui no Canadá, enfim, vamos responder essas questões de vocês neste vídeo, então se você está interessado, fica comigo e check it out. Música Então vamos começar. O que, que eu acho da maior diferença uh, entre o Canadá e a Austrália? Primeiro, o frio, né? Vamos falar sobre o clima deste país, que eu não vim aqui pra falar pra vocês sobre coisas óbvias que vocês já sabem. Obviamente o Canadá é um país frio, vocês podem ver pela minha blusa que não está calor em Vancouver hoje. Hoje inclusive está fazendo, hoje está fazendo 4 graus e são 15 para as 4 da tarde. Uma grande diferença que eu vejo entre morar na América do Norte e morar na América do Sul, por exemplo, né, no hemisfério sul no geral, é que uh, a luz do dia aqui acaba mais rápido durante o inverno, né, então a gente tem o dia acabando aí às quatro e meia, cinco da tarde já está bastante escuro, é, e de manhã também a luz começa lá para as 8 da manhã, então uh, é difícil você acostumar com esse clima, com, com a luz mudando e no verão também você tem mais luz do que o normal no Hemisfério Sul. Então digamos que para quem está acostumado com o Brasil e para quem morou na Austrália, é uma diferença grande você sente essa diferença, né? Muita gente fica até com... Uh, tem tem um, um nome de uma... Não é uma, uma, uma doença, é alguma coisa que é uma condição de inverno que traz para as pessoas que não estão acostumadas, as pessoas entram em depressão, ficam meio chateadas, não sei o quê. Mas eu acho que isso não é uma coisa muito comum de acontecer, não. Existe, mas não é uma coisa muito comum de acontecer. Pelo menos para mim, uh, tá sendo bastante tranquila essa transição de Austrália para Canadá, tirando o frio, mas não é uma coisa que me incomoda. O frio aqui parece ser um frio diferente diferente do que a gente está acostumado, né, 15, 16, 17 graus em São Paulo, por exemplo, tem gente morrendo de frio, mas não é um impeditivo para você vir para cá, para você vir que estudar, você vir conhecer, então, para mim não foi um impeditivo, para vocês também não vai ser um impeditivo. Não, é impressionante, eu, com, eu começo a gravar, aparece o bonde de beijinho para poder, poder começar a gritar no vídeo, impressionante. Ah, o bonde de beijinho. Ah, agora vai sair avião também. Mas vocês precisam gritar mesmo, né? Agora, em relação ao que eu prefiro, galera, eu não tenho uma preferência maior sobre a Austrália, uma preferência maior sobre o Canadá. Né? Eu morei quatro anos na Austrália, para mim foi um tempo maravilhoso da minha vida, e para mim eu acho que foi um ciclo que eu precisava fechar, né? Uh, eu fiz tudo o que eu podia por lá, estudei, fiz inglês, fiz cursos de, de vocacionais, abri a minha própria empresa na Austrália, depois fui pro Brasil, abri a Chewiz no Brasil também, e vim para cá para poder abrir a Chewiz no Canadá, então... A pra mim a vida é feita de ciclos, né, e você precisa fechar esses ciclos, então eu não tenho uma preferência, pra mim foi muito bom o que aconteceu na Austrália, a Austrália me deu muitos amigos, me deu a minha esposa é, me deu uma empresa, então a Austrália foi a base de tudo que eu precisava passar por aquele momento pra poder vir pro Canadá e continuar a minha vida por aqui, então foi um ciclo que se fechou, eu não tenho a preferência de falar olha, eu gosto mais da Austrália ou mais do Canadá, existem coisas que eu gosto mais lá e coisas que eu gosto mais aqui e vice-versa, coisas que eu não gosto de lá e coisas que eu não gosto daqui, por exemplo né? E vamos falar um pouquinho das coisas que eu não gosto da Austrália. É, coisas que é muito é muito difícil falar de coisas que eu não gosto da Austrália porque são poucas coisas que eu não gosto de lá. Mas uma das coisas que mais me incomodava é, é o tanto de gente que tem preconceito com imigrante. Assim, é, não é tão comum assim de você ver quando eu falo. Parece que nossa, eu vou sofrer preconceito na Austrália. Você não vai. Mas não é um país que gosta tanto assim de imigrantes quanto o Canadá e a gente teve problemas com alguns desses na Austrália que enfim não vale nem a pena comentar e aqui no Canadá não tem tanto pelo menos é o que eu não percebi assim é, é uma coisa que eu não tenho percebido que as pessoas não têm esse preconceito com imigrantes afinal o Canadá é um país que está de portas abertas para os imigrantes e precisa da gente por aqui para poder se desenvolver né? tanto porque ah, o país precisa de mão de obra precisa de empregos qualificados de pessoas qualificadas para trabalhar nos empregos qualificados é, e o governo tem um programa de incentivo muito grande para imigrantes virem para cá, o que já não está acontecendo tanto na Austrália. Tá? Acontecia uns anos atrás, hoje em dia já nem tanto, é um pouco mais difícil fazer migração para a Austrália do que fazer migração para o Canadá. Então esse é um ponto negativo da Austrália para mim, tanto a, a, o preconceito de algumas pessoas de lá, quanto a dificuldade que você tem hoje em dia de migrar para o país em relação ao que o Canadá não tem tudo isso e é um pouco mais fácil de migrar, então esses são alguns pontos. Uh... As pessoas também me perguntaram sobre saudades, né, saudades de Brisbane eu tenho todos os dias, né, eu amo o clima da cidade, eu amo as pessoas que estão lá, muitos amigos meus ficaram por lá também, então eu sinto muita falta das pessoas mesmo, né, da cidade em si também eu gosto bastante de Brisbane, eu acho uma cidade pequena, maravilhosa, tem um custo de vida bom, eu conheço toda a cidade, passei momentos maravilhosos por lá, então eu sinto falta, obviamente, sinto falta todos os dias de Brisbane e eu planejo ir para lá ano que vem para poder visitar tanto a empresa quanto, né, os meus funcionários, a galera que trabalhar com a gente, meus amigos, os clientes então eu sinto bastante falta de Brisbane porém Vancouver tem me encantado muito agora, é, fora essa parte de estar próximo dos Estados Unidos, aqui eu acho um pouco mais barato também do que, do que a Austrália no geral, agora uma coisa que eu odeio aqui no Canadá, que eu não gosto de verdade, são os taxis em todos os lugares, tudo que você vai comer tem imposto em cima, que na verdade em todo lugar do mundo tem, só que você não vê, eu prefiro não ver, eu prefiro não ver, eu prefiro que o preço esteja lá, R$69,90 é R$69,90, não é R$69,90 mais 10% de táxi, entendeu? Mais 12%, eu não gosto disso, então todo lugar que você vai comer, você tem que acrescentar a tip, né, pro, pro garçom, que é de 12 a 15 a 20%, que eu acho... Muito Mais 12 ou 14% de táxi Mas se você vai é beber, por exemplo Tem uma taxa de bebida alcoólica no bar também Ou seja, você vai pagando um monte de zinhos E quando você vai ver A tua conta no bar, deu 20 conto a mais Então isso é uma coisa que eu não gosto que é um costume da Norte America Porém, é mal educado você ir num restaurante Num bar alguma coisa assim E você não dá a gorjeta o garçom Ele vai entender que ele teve um atendimento ruim E, e enfim, não vai ser legal é, é super mal educado Então a gente é meio que obrigado a dar né? Não é obrigado, mas é obrigado é... Mas é uma coisa que eu não, eu não gosto, eu prefiro que esteja inclusa. E na Austrália ninguém dava chip pra ninguém porque os salários eram altos. Então é, é compreensível, é, mas eu, The ot é uma coisa que eu, eu não gosto. Esse é um downside aqui do Canadá. Um outro ponto positivo que eu acho mei, bem melhor aqui no Canadá do que da Austrália é a viagem, né? Então, de São Paulo pra cá foram dois voos, a gente veio direto, a gente veio, fez um voo direto de São Paulo-Toronto e a gente fez um voo de Toronto-Vancouver. Então a viagem ela é muito, mas muito menos cansativa, o jet lag é muito menor, a, o fuso horário é menor daqui também, agora com o horário de verão em, em, em, em, no, no Brasil... Agora com o horário de verão do Brasil, é, a gente está com 6 horas de diferença, então é um fuso horário ruim, mas não tão ruim quanto da Austrália, que eram 12 horas de diferença. Você acaba acostumando, mas é, é difícil você conciliar os horários, então a parte do fuso horário e a parte da viagem, de não demorar 30 horas para chegar, 35 horas para chegar, para mim ajuda bastante também principalmente quando eu quero ir visitar o Brasil para poder uh, fazer negócios por lá ou visitar minha empresa fazer qualquer coisa desse sentido é muito mais fácil para o Brasil estando aqui no Canadá do que ir para o Brasil estando na Austrália tá além de ser bem mais barato também então esse é um ponto bastante positivo agora eu acho que eu respondi as perguntas de vocês sobre isso eu sinto falta da Austrália que nem vocês me perguntaram se eu sinto falta lógico que eu sinto gosto muito do clima adoro o verão uh, calor eu gostava daquele clima úmido de brisa na odeia, mas eu adorava aquele clima úmido úmido de Brisbane, é, poder ir para praia, poder ir para Gold ou Sunshine Coast ali de um, uma hora e meia, uma hora, era maravilhoso poder fazer isso, é, eu não ia muito para praia, mas só de saber que eu poderia ir para praia já, já era bem legal, é, mas aqui tem, aqui tem Seattle também, tem praia por aqui, aqui tem as montanhas, então eu acho que cada país é, tem tenha, tenha os seus pontos fortes e fracos, eu acho que cabe a você julgar dentro de você o que que você acha melhor, o que que pra você é melhor, entendeu? Você não gosta de frio, o Canadá não é pra você, ou venha pra cá no verão, porque aí no verão sim faz calor, agora se você é quer é calor o ano inteiro, obviamente a Austrália é pra você, você tá pensando em migrar, o Canadá tá mais fácil do que a Austrália, então esses pontos têm que ser levados em consideração quando você tá pensando em sair do país também, essa, essa é a minha visão, isso é o que eu acho, são as coisas que eu vivi e que com certeza vão ser diferentes das coisas que vocês vão viver, porém, se você quer viver isso também, você pode mandar e-mail pra gente no info, arroba que o meu time de consultores tanto em São Paulo, quanto no Canadá, quanto na Austrália vai ajudar vocês a decidir essa viagem decidir o país que vocês querem estudar e poder conhecer tudo isso daqui também e viver todo esse sonho que a gente tem vivido nos últimos 5 anos aí, fazendo vídeo pro YouTube, morando fora do país, tendo uma vida diferente do que a gente tinha no Brasil. Beleza? Então é isso, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero que tenha respondido as perguntas de vocês, se tiver alguma dúvida, deixa um comentário aqui embaixo, mas já deixa aquele like, compartilha e se inscreve no canal se você não é inscrito ainda. Beleza? Tchau pra vocês e até o próximo vídeo.